Olá, começa agora mais um TV CREAMINAS Diálogos. Hoje o nosso debate será sobre a mecânica dos solos. Identificar o tipo de solo antes de qualquer intervenção em uma área é fundamental para orientar o tipo de fundação e os cuidados necessários para a condução da obra. A mecânica dos solos é a área da engenharia que analisa o comportamento do terreno antes de uma construção. Essa ciência estuda os diversos tipos de solo e permite ao engenheiro decidir se é necessário a construção de estruturas como Muro de Arrimo ou taludes. Para nos explicar mais sobre o tema, recebemos o presidente do Núcleo Minas Gerais da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, ABMS, Gustavo Rocha Viana. E quem está conosco na condução da entrevista é o presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA Minas, Clemenceau Chiabe Saliba. Gente, prazer ter vocês aqui. Muito obrigada pela presença. Prazer grande. Obrigado, é um prazer estar aqui. Ah, então ótimo. Vamos começar? O primeiro passo para iniciar qualquer tipo de, de construção é identificar o tipo do solo. Certo. É isso mesmo? Exato. E qual que é a importância dessa identificação? O solo é um dos poucos materiais é, de construção presentes na estrutura que a gente não domina todas as suas características. Então, é fundamental a gente conhecer todos os aspectos de constituição e comportamento desse material, que é quase omnipresente em todas as obras que a gente projeta e executa. Uhum. É, sem esse conhecimento, nós não temos condições de projetarmos fundações ou estruturas de apoio que são necessárias a qualquer tipo de estrutura. É, não é um parâmetro inerente a grandes construções, isso se aplica em qualquer tipo de estrutura. É. É, e outra coisa importante é que hoje, por mais que exista, possa existir uma técnica, você não consegue fazer uma, uma, uma identificação de todo o solo, como se fosse um raio-x passando de fora a fora. Ele é amostral. Isso. Então, Sim. algumas variações estão sujeitas. É. Isso pode interferir depois no resultado de uma obra. Exato. A gente começa pelas sondagens, né, Gustavo? Sim. É, é, que podem ser é, a percussão, podem ser mistas, pode ser é, perfurativas o rotativas, né? Isso. Que vão buscar até a rocha, hum. enquanto a, a, a outra vai buscar apenas o, o solo, o solo e, e medir a característica dele. E Sim. tem vários outros. Pode detalhar Sim, um pouquinho, Gustavo, isso é legal. É, é... Essa a, a tecnologia de investigações no uhum. solo é muito desenvolvida. É, nós, nós caminhamos muito nos últimos 50 anos, então nós temos equipamentos mecanizados que fazem uhum. isso e temos uhum. também todo o aparato tecnológico. Hoje nós conseguimos medir pressões de água em profundidade, características como contaminantes, uhum. é, com instrumentos e equipamentos já presentes na realidade nacional. Então, não é só identificar o solo superficial, né? Tem que São, ser é, é importantíssimo conhecermos uhum. a, a natureza, o tipo de solo, as suas características de resistência, de uhum. suporte e, fundamental, a percolação de água, as características de permeabilidade uhum. desse material. O solo, além de ser extremamente heterogêneo, ele é muito suscetível à percolação de água. sua resistência varia com o tempo com essa percolação de água. É. Então, o, o material o material solo, como material de construção, é, é interessante que ele é bastante heterogêneo e ele não é estático. Ele depende das condições de entorno. Então, a ação do homem pode afetar o vizinho. Ah, então, é uma construção afeta é. o seu entorno. Você uhum. pode projetar uma construção num determinado momento e, se depois de 10, 15 anos for feita uma outra construção ao lado, ela pode afetar. Sim. Aquela construção que aí. foi adequadamente projetada. Uhum. Então existe essa necessidade de verificação de todo o entorno. A gente não faz um projeto ou uma obra focada só naquele, sem essa, essa visão holística do, do, do entorno. entorno né? Sim. Uhum. É, você falou de características, Belo Horizonte tem uma característica muito pe peculiar de solo, muito heterogêneo. Aqui já está na encosta da Serra do Curral, que tem uma característica de solo no primeiro terço dela, que é extremamente instável. Né? A gente parte lá do barreiro e passa por buritis, Luxemburgo, Be é, é, Belvedere, Serra, é. vai descendo pelo São Lucas, entra caminho Sabará fora ali, é uma região muito sujeita a, a, a escorregamentos em função de um solo que chama Filito. Isso. Hum. É um outro ponto bastante uhum. importante, que a geotecnia ela tem por característica ser bastante regional. É. É, Sim, é bem é, Temos aspectos é, aqui assim. em Belo Horizonte que a, os, os grandes especialistas e conhecedores são os profissionais que atuam nessa Não. É uma característica inerente, é a região, uhum. esse filito é muito famoso aí por causa disso. Como é que é a classificação dos solos? Como é que a a classificação mais aceita uhum. é feita pela granulometria, são o tamanho dos grãos. Uhum. Então, é, nós começamos de, de pedregulhos, de grãos mais é, maiores, que a gente consegue perceber o grão individual, e vamos descendo para as areias, os siltes e as argilas. Uhum. As partículas de argila são é, lâminas microscópicas que a gente não consegue distinguir uma de outra. E há uma orientação de tipo de, de construção para cada tipo de solo? Igual vocês falaram aí do filito, tem que ter um tipo de construção, uma tecnologia usada? Ser tese, mais resistente? É, a, as fundações hum. é, elas se relacionam com o tipo de solo, mas não existe uma específica para cada tipo de solo. É, existe para cada tipo de projeto. Sim. Então depende das cargas que vão ser aplicadas naquele né, solo, nos parâmetros de entorno. Uhum. Isso tudo é que define o, o melhor tipo de fundação para aquela situação. Mas aquela situação é única. Dá um exemplo, então, é, só para a gente As estacas uhum. elas podem ter, por exemplo, a resistência pelo contato, pelo, a carga de fundo que chama, né, pelo peso, ou então pelo atrito lateral. Da uhum, E são vários tipos de estaca. Gustavo, pode dar alguns as, exemplos. As aqui, estacas né? são elementos que transmitem ah, o peso, a massa, né, a, a carga da estrutura, para um terreno competente, que consiga resistir. Uhum. Normalmente, os terrenos mais superficiais, os horizontes mais superficiais, são menos resistentes. Então, quando a gente projeta uma estrutura, se ela simplesmente apoiasse é, no, no solo, provavelmente é gerar uma movimentação, um recalque, um abatimento desse terreno. Então, com estacas, são elementos que a gente consegue transferir essa massa, essa carga, para horizontes mais profundos e mais resistentes. Uhum. É, existem estacas é, escavadas em loco, que são é, estacas que a gente consegue fazer com a, é, equipamentos perfuratrizes, que escavam o solo e depois a gente injeta concreto e aço. É, Para fazer essa estrutura de ligação. E existem estacas cravadas, cuja, o elemento já é pré-fabricado, seja de concreto, aço, até madeira. E nós cravamos é, esses elementos no solo. Isso é da fundação. Fundações. Tá lado, né? Mas o Gustavo uhum. falou um negócio interessante aqui, que no caso das fundações mais rasas, que é o horizonte... Né? Sim. Mas, menos é, competentes. É, menos né? competentes. É o um nome bonitinho é. que ele usou aqui. É. Horizonte menos competente. Isso é. Mas são aquelas fundações é. Isso, isso é tão importante, Ana, até para as casas populares. Sim. Porque habitualmente Sim. todo o pessoal acha que casa popular significa é, é, casa barata e com uhum. a menor tecnologia possível. Não. Depende do tipo de solo. É muito usual fazer, a gente chama de radia, mas é uma laje colocada diretamente sobre o solo. Uhum. Se existir um, um, um problema, um solo mais, mais susceptível a algum recalque, ela vai trancar e vai trincar a edificação toda. Sim. Então, a casa tem barata não, um, não significa que ela tem que ter pouca tecnologia. É. Ela tem que ter muita tem, tecnologia. Ela tem que durar muito, né? Exatamente. Sim, né? E elas sim. são condições mais simples. Por isso é importante fazer uma, uma investigação do solo, que pode ser até uma pequena escavação, né, Gustavo? Sim. Para poder verificar a característica do solo. Isso pode é, ser ensaiado, pode ser feito visualmente. É, e aí, os prédios, quando tem alvenaria autoportante, que são muito susceptíveis a algum tipo de movimentação, é. eles vão trincar todo e vão ter infiltração, que é o grande problema hoje. 80% dos problemas das edificações vêm das infiltrações, são diagnosticados Isso o Instituto Brasileiro de Impermeabilização já, já diagnosticou. E, e principalmente quando vem do solo. Sim. Quando vem de movimentação do solo, recalcos evitado, de solo né? não são passíveis ou de, uhum. de eh, recomposição uhum. ou são muito onerosos. Que uhum. Quer dizer que, que, que injetar a calda de cimento é Você tem um que recuperar claríssimo. uma fundação uhum. é, é quase tão caro quanto ou mais do que fazer de novo. Então é importante desde o início se ater é para isso. É fundamental para qualquer né? tipo de estrutura, seja ela de pequeno porte popular é, ou de grande porte, nós conhecermos os parâmetros de projeto desse solo. As sondagens, se me permite, essa investigação, face ao custo da obra, isso é muito barato. Um projeto de fundação é. hoje custa menos de 1% do valor da Exato. obra. gente pode derrubar a obra inteira. Exato. E as se pessoas não se preocupam muito é. em investir nessa área? Infelizmente, não. não, não. Isso, é, isso é uma tendência que a gente, até pelo, pela questão econômica que nós acabamos hum. de apresentar, hum. isso está sendo cada vez mais presente nos projetos de pequeno porte. As obras de grande porte sempre se preocuparam com hum. isso. Mas, Mas um número isso... muito pequeno, o grande problema que a gente Não. tem visto hoje nos estudos de desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos tem relação direta com a questão de solos, porque existe uma economia na quantidade de investigação na hora do é. projeto preliminar de viabilidade Sim. e depois na hora da execução da obra utiliza com, com verdadeira essa informação. É. Deveriam ser feitos muito outras sondagens, principalmente Pronto. nos locais dos prédios maiores ou das estruturas mais pesadas. E aí acontece as variações possíveis do solo e vão ter uma variação de, de, de quantidade de, de, de aparecimento de rocha que custa muito mais caro para escavar. É isso. isso desequilibra o contrato, atrasa e aumenta o custo. Exato. E, e, e por ser uhum. é, é mais barato, e isso devia ser prática uhum. em toda e qualquer edificação, essa, essa investigação preliminar. Mas como o Clemenceau bem disse, elas são investigações pontuais, localizadas. É praticamente impossível conhecer todo o metro quadrado do uhum. terreno suporte. Então, o que a gente faz? A gente faz uma investigação localizada e extrapola aquele resultado para uma região, para uma uhum. área. Nem sempre isso é verdade. A, a geotecnia é extremamente fascinante justamente por isso. É, de um lado pode ser o é, tipo solo, do outro pode ser o Em questão de, tipo de metros forma, é metros? completamente é. diferente. Dependendo é. é. da formação é. do que que é? solo. A gente falou, de, falou de Belo Horizonte. regional, né? Sim, assim, em sim. Né, Yane? Hum. A, a, a, existe uma característica que também, que a gente falou da Serra do Curral, mas que pedras muito maiores, isso milhares de anos atrás, rolaram e vieram para as partes mais baixas. É. Então existe o que se chama matacão. Em Belo Horizonte uma presença muito grande de matacões box, de minério de ferro. É isso. Né? Ah, que são esse complicados. Esse é um, um assunto interessante para a é. gente falar. Só que eu vou precisar chamar o um intervalo agora, que o nosso tempo se esgotou. Continuamos no próximo bloco, pode ser? Ok. Claro. Quer entender como a mecânica dos solos é fundamental para a construção civil? Selecionamos uma lista de sete livros que traz mais detalhes sobre o assunto. Confira agora no Ler e Navegar. Alinhando uma abordagem didática ao rigor técnico, Mecânica dos Solos – Introdução à Engenharia Geotécnica tem como objetivo auxiliar os estudantes da Engenharia Civil para projetar obras e estruturas geotécnicas na construção civil a base da fundação está direta ou indiretamente apoiada no solo a obra análise dos solos apresenta a importância de entender e prever o comportamento do solo mecânica dos solos experimental detalha diversos ensaios de laboratório e experimentos de campo para análise das características e propriedades dos solos são discutidos temas como sedimentação, compactação, densidade, permeabilidade e adensamento do solo. Fundamentos de Engenharia Geotécnica oferece uma visão geral das propriedades e da mecânica dos solos, com a cobertura de práticas de campo e procedimentos básicos de engenharia. O livro Mecânica dos Solos, Princípios e Práticas, Trata dos fundamentos básicos do tema sob o ponto de vista da engenharia civil. Apresenta também vários estudos de casos que demonstram problemas fundamentais e a forma como os engenheiros têm resolvido essas questões. Em sua sétima edição, a obra Mecânica dos Solos e Suas Aplicações apresenta um conteúdo didático e abrangente, com estudos sobre a origem e formação dos solos. Com foco na estabilidade de taludes, a obra Fundamentos de Mecânicas dos Solos e das Rochas é uma das poucas obras literárias especializada em abordar os taludes em rochas. O TV Cria Minas Diálogos está de volta com o tema Mecânica dos Solos. Quem conversa conosco sobre o tema é o presidente do Núcleo Minas Gerais da BMS, Gustavo Rocha Viana, e o presidente da CMA CREA Minas, Clemanson Chiab Saliba. Clemanson, você falava no bloco anterior sobre a especificidade do solo aqui de Belo Horizonte. Explica pra gente Isso. o que é. é. Exatamente, ele não é regular, ele não é homogêneo. E acontece numa obra, muitas vezes, uma sondagem não identificar a realidade do solo, porque ela é amostral. E pior, o que a gente vê em edificações mais residenciais, até mesmo algumas comerciais, o Gustavo pode muito bem dar os exemplos para a gente, mas que a pessoa aproveitar uma sondagem feita num terreno vizinho e achar que ela vai funcionar para outra, outro. Eu vou economizar uma, quase nada, porque a sondagem tem um custo é. ínfimo perto de uma obra, Isso. e vou depois prejudicar muito uma, uma Todo fundação. Trabalho, Aquele né? caso da Rua do Ouro é bem emblemático, não né, é, Gustavo? Você podia é, contar nós temos situações é, é. emblemáticas, como bem disse o uhum. Clemensor, e, e, e oriundas dessa heterogeneidade é inerente aos ao solos. Então, essa, essa história de ah, eu fiz uma sondagem nesse quarteirão, já fiz uma investigação nesse quarteirão, vamos aproveitar e fazer a mesma, a, a mesma adotar a mesma solução de engenharia, isso é muito perigoso. É né? muito perigoso. E a, as falhas, as consequências dessa falha, são é, economicamente, podem viabilizar uhum. o empreendimento. Então a gente é, aconselha realmente que sigam as normas brasileiras nesse assunto, que vão desde o dimensionamento da quantidade de investigações e a ser até o lugar feito, dos furos, o local que uhum. eles vão ser executados, porque, porque infelizmente de um a gente é. pode fazer uma sondagem num uhum. local e não detectar um problema. Então, é, é, tem essa característica de se sempre complementar as investigações. E nunca um furo só, né, Gustavo? Nunca, nunca. Porque um furo só ele pode dar um falso positivo ali, ou seja, ele, ele mostrar uma situação só daquele furo e que não reflete a realidade total da obra. É. E aí, na hora de fazer, por exemplo, uma escavação, um, um dimensionamento de fundação, vai sair completamente equivocado. E o problema na hora da, da, da execução da obra, que poderia ser resolvido no projeto, Sim. vai custar 20, 30, 40 vezes mais caro Exato. e muitas vezes até inviabilizar economicamente o é, empreendimento. Uma, uma característica que nós temos uhum. aqui, como nós falamos no bloco passado, são a presença de blocos, de minério de ferro, dos matacões, uhum. E às vezes a gente não encontra esses matacões em regiões que tradicionalmente a gente espera que eles estejam lá. O que é matacões? São blocos de rocha hum. é, que, que encontram-se misturados ao solo, numa uhum. camada é, normalmente superficial. Uhum. Então, na região da Savace isso é muito comum, é, na região da Serra, descendo ali a Afonso Pena isso é muito comum, na Rua do Ouro. Não. É, Inclusive eles falam que um dos motivos de do um metrô... É, ter mais dificuldades para sair é por conta da característica do solo, Sim. é isso mesmo? É Uma estrutura de engenharia, nós nós temos tecnologia para construir aonde quisermos. A gente pode a fazer, questão, tudo. fazer tudo. Podemos fazer tudo. A questão é econômica. Uhum. É, existiu em Minas Gerais, em Belo Horizonte, um projeto há um tempo atrás, nos governos passados, da gente tra é, transferir o trânsito da Praça da Liberdade, por exemplo, para o seu, seu subsolo. Uhum. É, enfrentou o mesmo problema que a gente passa no metrô. Nós temos essas, essas características de matacão e terrenos é, ricos em minério de ferro, em blocos de minério de ferro, que inviabilizam a sua escavação. Ela fica economicamente inviável, um mas a tecnologia nós temos, Existe, mas aí né? a, do, é, que que a gente opta por adotar é, opções mais fáceis, mais hum. é, digeríveis para o poder público, né? É. Que aí teria que ter uma vontade é. política maior, né? Agora, Belo Horizonte tem uma característica, a gente falou do solo, de, de possibilidade de escorregamento muito forte nessa região. Hum, da é, tem isso também, Até gostaria Até gostaria de citar Não? aqui o convênio que existe entre algumas associações como o IBAP Minas, a ABMS Minas e a ABESC, é, dos engenheiros de cálculo estrutural, que já tem com a defesa civil municipal, que é um convênio inédito no Brasil. Isso. Onde a gente, os técnicos acompanham a Defesa Civil nas áreas de risco para Pode poder avaliar é. Né, Tem uma o avaliação né? é um trabalho voluntário, ah, voluntário, é. voluntário sim, sim. de profissionais Não. especialistas das três associações uhum. e nós assessoramos que... a Defesa Civil na tomada de decisões na hora que ela vai é, emitir uma resposta a uma demanda, a uma situação de risco. Olha, Por exemplo, se existe o risco de escorregamento, tem. já são ah, cinco nós anos. Nós começamos é. em 2012 é. com as grandes chuvas que tiveram sim. no final do ano de 2011, 2012. 2012. Foi o... quando ruiu o prédio do Buritiz. Buritiz. Sim, sim. Uhum. sim. E a partir daí existiu uma, uma parceria, uma troca de informações uhum. entre a, a coordenação da Defesa Civil e as associações e a coordenação dessas associações. E nós, nós funcionamos em esquema de regime de plantão, é. Então hoje a Defesa Civil tem um chamado por causa de chuva, uma movimentação de terra, um deslizamento. É, hoje nós já é, é, treinamos, né? já passamos um pouco dessa experiência, mas onde isso. chega na situação que eles não têm expertise para lidar com isso, eles têm contato direto com associados voluntários, grandes Olha, profissionais da área. Que acompanham todo o processo, Que, um que um dedicam é o seu tempo, é. eles entregam o um tempo, vão lá e assessoram. Qual a melhor resposta imediata àquele risco? Oh, isso. isso. É muito Inclusive, para poder muito desocupar a área ou não. Sim. Hum. Né? Isso é o mais importante, porque é. não é normal uma defesa civil desocupar a área qualquer assunto. Sim. Ela tem, tem que, que ter um risco, é, porque né? tirar pessoas de dentro de casa é um negócio complicado, é, é hum. complicado. do ponto de vista social. É. Agora, só para ter uma ideia de números, em Belo Horizonte, no último período chuvoso, ruíram 87 muros. Né, Gustavo, a questão o muros de, muros de Arrinho, sem projeto é, é complicado. Ainda é. mais na característica de solo que a gente tem aqui e de declividade. Você ah, podia explicar, Antes né? disso, quanto é necessário um muro de arrimo? Toda vez que a gente trabalha hum. em planos inclinados, em encostas, é, nós temos que interagir com o solo no sentido de conter essas hum. massas de solo. O que acontece é que muitas vezes as pessoas subdimensionam esses esforços por não conhecer, por não ter investigação, e acham que pequenas estruturas podem ser é. lidadas com obras fazer caseiras. Padrão, é fazer um uhum. murinho padrão aqui. E não existe uhum. padrão em solo, esse é um é, ponto que a gente, a gente está, está, está sempre, sempre reforçando. Claro aqui, então, uma solução que funciona bem em um lugar não necessariamente funciona bem no outro. Então Importante, é necessário um projeto sempre bem um projeto uhum. E a questão de muro ainda se é, exacerba pela influência de água, isso. que a gente falou no entorno. Muro não é barragem. Muro não é barragem, uhum. então ele tem que conter a massa de solo. Quando a gente quando represa a água, a gente está aumentando a massa e aumentando as forças atuantes naquele uhum. muro. Que não está então, preparado para receber essa Tem que ter isso. uma drenagem é. adequada para poder uhum. tirar essa água de de dentro do muro, senão ele vai cair mesmo. Por isso a incidência dúvida. é tão grande, porque as pessoas não é. se preocupam com isso e a incidência de, é tão grande de queda. De manutenção, né? Sim. Manutenção no sistema de drenagem hum. e de projeto inadequado. Sim. E não é muro. O muro cai, não é só em lugar simples. Não, não. caiu um muro grande em, em lojas grandes, agora recentemente Sim. muro de é. divisa de edifício com o é. tocou num outro ponto importante, que hum. as estruturas, nós, nós temos culturalmente uhum. a mania de, de observar estruturas de engenharia como eternas e sem necessidade é. de manutenção. Isso é um grande problema. A questão de drenagem, é, essas tubulações entopem, esses drenos entopem, eles precisam hum. de uma drenagem. E do entorno, se você está numa região de encosta, às vezes o seu vizinho de cima está direcionando erroneamente Isso. uma drenagem toda para o seu terreno. Então, às vezes, o seu prédio está funcionando ali há muito tempo e não aconteceu nada, mas você não está preocupado com o que tem lá atrás. Hum. Porque a água, a gente da engenharia, tem que dar a destinação. O caminho da água tem que ser definido por nós. Senão ela vai achar o caminho mais fácil. Sim. E o caminho mais fácil normalmente derruba, derruba <risos> talude, derruba muro. Né? Causa infiltração de maneira mais agressiva é. ou mais generalizada. É o, é o principal problema, é. o causador de problemas em geotecnia é, é água. É água. É. Eu e... costumo brincar com os alunos que o problema Sim. de mecânica dos solos não é solo, é, é. água. É água. É. E o que qual que é recomendado assim, para evitar esses desastres? Dá o direcionamento da água que você estava falando, mas o que é possível fazer? São sempre estudos e investigação. Não tem como a gente fazer projetos sem investigação. E isso é, é, é importante a gente sempre estressar essa parte, porque a turma acha que uma investigação preliminar resolve todas as etapas de implantação, o que não é verdade. E outra coisa, muro também tem que ter fundação. Tem que ter e a a fundação. O pessoal pensa que, ah, não, vou fazer só o hum, um muro. Tem que ter fundação, para é. poder que o suportar um o muro. Tem que ter fundação. Tem. E tem uma série diferente. Ele pode começar é. desde um gabião, né, Gostava, Sim. que Os são blocos de pedra envolvidos numa tela. É. Você já deve ter visto uns cachotões, assim, de... Só. Beira de estrada, hum. beira de estrada ah, do tem um córrego. É. Né? E tem muros que é, são eu, sofisticados. Eu não é. consigo, por ação própria, conter o terreno. Uhum. Então eu tenho que ancorar esse muro no terreno Com através tirantes. de tirantes uhum. é, e, e soil nailing e é. processos que usam o maciço de trás como âncora do próprio muro, da própria estrutura. Com vergalhões, sim, sim, tá. ou, ou, com, com, com tirantes de, de, de aço lá dentro, segurando né, é. e puxando. Você vai ver isso pra, claramente em alguns pontos de Belo Horizonte, como a curva do ponteiro, que tem tipo uns caixotinhos de concreto. Ah, sim. Ele né, fica uhum. todo... É, aqui lá são, a, a cabeça do tirante está concretada para proteger. É só para mostrar que aquilo é um tipo de contenção, é, mais, que normalmente é usado nos muros mais, mais altos, né, com espessura menor, porque senão é. fica inviável você fazer um muro de concreto de peso próprio, é. fica viável economicamente. Então, a engenharia, engenharia, Porque tecnologia engenharia é tempo, criou a solução. Tecnologia é tem. Nesse caso, é. se for fazer só por peso próprio, muro de inércia, é. o muro seria tão grande que ocuparia o lote inteiro. É. Então, nós queremos estruturas mais esbeltas para liberar é. espaço é. para construção. Espaço. Ali, entre a Raja Gabalha e, e, e a Barômetro de Mello, tem uma estrutura muito grande, uma obra que está sendo erguida Não. lá agora, muito é alta e isso. muito esbelta, é. para poder aproveitar o lote e Exato. fazer um prédio de... de, de de grandes dimensões. Você tinha falado mais cedo também sobre os taludes. Qual que é a diferença, primeiro, do Muro de Arrimo para um talude? Bem... O muro é a estrutura de contenção. O talude é o barranco. Ah, é o, o terreno do inclinado. Do Isso. Uhum. Então, quando a gente vai encaixar uma estrutura num terreno inclinado, a gente faz aquele corte para nascer o prédio ali no meio. Então, uhum. os muros, as estruturas de contenção... Seguram esses maciços para eles não invadirem o lote. Né? Ah, e a gente tinha falado da Serra do Curral aqui no, no primeiro bloco. O importante, no caso, a gente falou do filito, sim. que é um tipo de solo, que ele é lamelar, ou seja, são várias camadas. Se a água passar por dentro dessas camadas, ela lubrifica, ela vai escorregar. Uhum. Então é muito mais, mais susceptível a escorregamento essa região debaixo da Serra do Curral, nesses bairros que a gente falou. Por isso o Buritis é muito afetado, por isso Santa Lúcia é muito afetado né a Rádio a a de né? uhum. são áreas sujeitas a um escorregamento muito maior do que em outras situações e, e o que, que pode ser feito para prevenir evitar algum deslizamento ou Bom, um desmoronamento a, a, sabendo a dessa característica a questão passa sempre por conhecer o uhum. problema uhum. É, inter, é, é imprescindível né que a gente conheça bem o material que a gente está trabalhando a questão de deslizamento em áreas é, ocupadas é, já passa também pela própria ocupação. Aí é, são, são terrenos que necessitam de ser ocupados com estruturas com o devido estudo, né? com, com a, o seu devido projeto. A ocupação desordenada, ela contribui para esses Isso. movimentos de terra, para esses desastres, esses deslizamentos, uhum. porque eles pegam situações já instáveis por natureza, são taludes que estão ali naquela condição normal, normalmente não ocupados, por ser difícil a sua ocupação, por ser onerosa a sua ocupação, uhum. e a turma vai ocupando desordenadamente essas encostas, e isso só cria fatores que exacerbam essa instabilidade. Quanto mais casas você tem, maior a impermeabilização do terreno, ele tem uma menor capacidade de infiltrar essa água, se direciona a água para locais inadequados, com essa uhum. quantidade de casas, e você aumenta a massa em cima, isso. o peso o em peso cima maior. do talude. Uhum. Isso. Com isso vem as chuvas e causam esses acidentes que a gente tem percebido. Né? Tem uma outra situação muito rápida aqui que é também a importância da engenharia geotécnica nas barragens. Hoje, Minas Gerais, fala Sim. que barragem de rejeito tem 16 barragens em risco. É. Então, existe a necessidade também de um projeto muito adequado. Você podia falar rapidamente sobre isso? custa bem rápido. Sim, nesse caso, é. o solo como material de construção. Né? Uhum. O solo é o material de construção mais disponível no mundo e a gente tem a tecnologia para fazer grandes barragens, grandes estruturas de maciço de terra. Mas tem que ser muito hum. é, preocupante a questão dos projetos, os projetos tem que ser muito bem feitos, e o monitoramento e manutenção Constante, dessa é? estrutura. Porque Constante. hoje não é utilizada essa técnica? É utilizada no mundo inteiro, é, é maciço é. de solo ah, tá. no mundo inteiro, mas com projeto, monitoramento e manutenção. Tem que estar uhum. tá muito atento ao monitoramento. É. Hum, entendi. Bom, o nosso tempo se esgotou, agradeço muito a participação de vocês, contribuiu muito para o debate. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui discutindo mecânica dos solos. Obrigado. Eu acho que é um programa muito útil para a sociedade, Sim. para a engenharia, para entender um pouco mais de dessa entender. área que é de suma importância. Tão importante que a gente tem tão pouco conhecimento, né? Chegamos ao fim de mais um programa. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigada por nos acompanhar e até semana que vem.